Não só agora o que está falando, mas que nós estamos aqui, gente, com mais um vídeo. E claramente, vocês sabem que vídeo é. Porque está na descrição, né? Sempre que o Yander. Sempre que o Yander deve, atualiza. Nós temos um novo episódio de mitos do Yander. Então, gente, sem mais, sem menos. Roda a vinheta! gente, o primeiro mito é meu, meu mito, porque eu escrevo os mitos também, mentira. Esse aqui eu vi num lugar, eu ouvi alguém perguntar, aí eu pensei, nossa, que demais, será que dá para você capturar e ter como escrava mais de uma menina? Será, gente? Então, gente. Para, no, para o vídeo não ficar muito grande para vocês, e não ficarem entediante, eu vou apenas dar um corte. Então, pessoal, até. Gente, pera. Eu capturei a menina de cabelo verde quando eu levei ela leva ela para a escola, o que aconteceu. Gente, what the fuck? Dá pra atacar ela? Agora apareceu a menina de cabelo verde. Gente, eu fiz de novo. Olha só o que aconteceu. A garota bizarra pegando fogo apareceu de novo. Caia pelo chão. Bom gente. Eu vou fazer só com dois, porque senão vai tomar muito tempo da gravação, né? Então vamos ver. Damos a tortura de gente leves. Please no. Why you doing Estamos aqui e agora vamos para a escola, será que vai ter duas? Isso. Ih, essa porra tá muito bizarra velho que merda é essa de garoto? Dá pra cantar uma. Oh. Que bizarro! Bugs únicos aqui com gamox. Vamos ver se as garotas aparecem. O que? Vamos fazer... Aí ó! Deu gente! Vamos fazer as duas matarem Cocona. Opa, não dá pra usar isso. Mais... Do, do it. it! Do it! Do it! Do it! Quem será que vai matar primeiro? A corrida do ano gente, começa agora. Tana, nana. Acho que vai, Acho que é de cabelo verde pra ganhar, gente. Nossa, foi um step duplo. Bugou o jogo. Eu buguei o jogo. E a Cocona tá preparada pra fight. Suas inúteis não mataram a Cocona. E a Cocona tá aqui, assim, ó. Olha essa cocona. Certo, ah! peraí, eu, eu tenho que tirar uma, um print disso. Olha ah, essa cocona, had... gente. Lead me to them. Será que agora dá ah! pra matar a cocona então? Cocona, sua rapariga. Não, não pode ser. Isso is é uma tragédia. Por que ninguém Eu vou chamar a polícia. O que Bom gente, funciona. E isso meio que tomou um tempo. Foi mal gente, bora mais um, bora mais mitos então. Próximo mito. Bom gente, isso aqui é um mito clássico que vocês querem que eu faça. Então bora. Bom gente, esse mito aqui, vocês estão me pedindo há um tempo. Então, bora realizar. Primeiro, eu vou pegar você, amiga. Eu tenho que aumentar minha sedução. Eu esqueci. Vamos aumentar minha sedução. Bora, gente. Me siga, amiga. Agora a gente espera aqui. Ai, ai, ai, ai, ai. Calma aí, gente. Amiga, me segue. Deixa aqui, ó. Esperamos a Cocona vir. Cocona. Ih, o FPS começou a cair de novo, Ai, meu Deus. A Cocona, gente. Pega, enche. E, gente, o bug que vocês querem que acontecesse da água, eu sei qual é, realmente eu sei, era o de, olha lá, é, gente, o bug da água, o cara foi fiado da puta, o desenvolvedor do jogo, ele fez com que agora o único personagem molhável é a Ian, a a Cocona, por enquanto. Bom, próximo mito... Vamos lá, de Kawan Games. Coloca o modo Capitão Falcon, coloca a super velocidade, mata o Malu na frente da professora e corre bem rápido. Hum. Será que dá certo? Vamos lá, primeiro vamos colocar o modo Capitão Falcon. Ok. Ok. Agora que nós colocamos o um outro Capitão Felco, a gente vai para uma arma e chamar a nossa querida cobaia kokona Me segue, amiga. Vem, Kokona. Oi, pai. Seu é delícia! Agora a gente vem aqui na professora. Just what? Gente, que loucura é essa? Pera, vamos matar alguém aqui mesmo? We need help right away. Vai, vem pra mim. Gente, tá muito bugado. Bom, gente, parece que no lado do Capitão Felco a professora não tenta matar, mas a gente tá bugando muito esse joguinho. Tcharana. Professora! Olha o, olha o girocóptero de cocona! Uh! Alguém quer o um girocóptero de cocona? Gente, será que dá pra sair? Como pode? How could you? How could you o que, menina? Será que dá? Vamos ver a nossa velocidade aqui. Tcharana. Tchana. será que dá pra pular pra fora? Deu, gente. Saímos com o cocô. Não foi O que aconteceu? Bom gente, desculpa aí os poucos mitos, acho que deu né, 3 é o básico, mas aquele primeiro mito tomou muito meu tempo. É... Então espero que vocês tenham gostado, deem like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, não se esqueçam de comentar, dá uma, um like aí se você curtiu, se não curtiu dá um dislike você vai morrer com a macumba. E até o próximo vídeo gente, não se esqueça de deixar seus mitos na descrição hein, até o próximo vídeo. Então pessoal, falou.